Olá, este é o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso. Você confere nessa edição. Deficiente físico e mercado de trabalho. Quais são os direitos desses trabalhadores? O grande gargalo, o entrave para essas pessoas serem contratadas é justamente a capacitação. Em estúdio, vamos tratar de modelos de negócios e as relações de trabalho, com a advogada e professora da Universidade de Brasília, Ana Frazão. E ainda tem os quadros Tome Nota, Giro da Semana e Decisão. É agora no Trabalho em Revista. Na reportagem de hoje, você vai conhecer uma associação aqui de Cuiabá que tem um papel importante na inclusão de deficientes visuais no mercado de trabalho. Ela oferece aulas de informática. Além da capacitação, a legislação também prevê formas de incentivar a contratação e garantir a oportunidade para essas pessoas. Confira. Luciano teve a vida virada do avesso, depois que perdeu a visão em consequência da meningite. Há 11 anos, a notícia de que não enxergaria mais foi difícil. Só que ele decidiu se adaptar e hoje trocou as aulas de educação física pelos ensinamentos de informática. Me readaptei e hoje tudo que eu recebi na minha época eu estou passando para os meus alunos. É uma retribuição então? Ah, com certeza, né? quando você dá a mão para um que está na mesma situação é muito importante. E é aqui, na Associação dos Cegos, que o Luciano consegue ajudar outras pessoas a buscar a qualificação para o mercado de trabalho que está cada vez mais concorrido. Na associação nós temos cursos né, é, e atendimentos. Nós atendemos na área de informática, para que os alunos possam ser incluídos na inserção no mercado de trabalho. Temos... É, atendimento no esporte, né, que é esporte de rendimento, tem natação, futebol, sim, golbol, temos a dança, temos também é, um grupo de psicólogos que parceria com a gente, vai trabalhar com os associados, temos a informática que é, os associados fazem um curso e, e formando a gente consegue levá-los para o mercado de trabalho, atendendo nas empresas, eventos e... Muito mais. Seu Jorge tem uma história de vida bem parecida com a do Luciano. Perdeu a visão já adulto, aos 50 anos. Também por culpa de uma doença, a toxoplasmose. Ele teve que se adequar a uma nova vida e encontrou nas aulas de informática uma chance de recomeço. Dedica seu tempo aqui por pelo menos uma hora, duas vezes na semana. Tudo isso por um bom motivo. Não só o foco no mercado de trabalho, bem como se reintegrar junto à sociedade. O que a gente quer demonstrar aqui é que nós somos capazes de sim fazer uma aula de informática e por que não nos aperfeiçoarmos para a área de trabalho. A sociedade tem que olhar o cego de forma diferenciada, não de forma discriminatória. Tem que colocar nós como pessoas capazes. E ele está certo. A qualificação faz diferença para a inserção no mercado de trabalho. E para as vagas destinadas a portadores de necessidades especiais, a lei garante um incentivo extra. As empresas com mais de 100 funcionários devem preservar alguns postos de trabalho. O número de vagas vai depender do tamanho. Até 200 empregados devem cumprir uma cota de 2%. De 201 a 500 trabalhadores, a cota é de 3%. Até mil funcionários, 4%. E acima disso, 5%. O objetivo dessa lei era incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Só que o que acontece? O grande gargalo, o entrave para essas pessoas serem contratadas é justamente a capacitação. É importante ressaltar que o empregado que tem qualquer tipo de deficiência e se sente prejudicado, pode e deve fazer a denúncia. A OAB Mato Grosso mantém uma comissão que luta pelos direitos da pessoa com deficiência e a empresa que desrespeitar a lei pode ser penalizada. As reclamações que chegam aqui na OAB, nós procuramos encaminhar para, para os órgãos competentes e tentamos dar uma iniciativa de incluir esse deficiente no mercado de trabalho. Em regra, a delegacia do trabalho vai lá, impõe uma pena nessa, nessa empresa de multa. Ou, mas, na maioria das vezes, sim, mas eles fazem um, um termo de ajuste de conduta. Né? Fala, olha, vou dar um prazo para vocês, ajustar essa situação daqui a tantos dias, nós voltaremos de novo aqui para verificar se essa cota foi, foi preenchida ou não. Caso a empresa permaneça inerte nesse período, aí não há uma outra alternativa se não se impor essa pena pecuniária. Porque todo e qualquer empregado quer ter os seus direitos garantidos. E mais do que isso, mostrar que são capazes de fazer qualquer coisa. A gente trabalha, a gente readapta, a gente tem os cursos, a gente vai atrás, tem todas as informações para ficar preparado para o mercado de trabalho, mas chega na hora... As empresas barram a gente. Então, a grande maioria dos cegos, totais, de deficientes visuais, hoje está no mercado de trabalho através de concurso, porque estudamos, é, tem as vagas para o concurso, aí a gente consegue. Mas no mercado de trabalho, com as empresas e outros órgãos particulares, tem uma dificuldade muito grande de incluir o deficiente visual, principalmente o cego total. A dificuldade maior seria na forma de você se preparar. Se eu me encontro aqui me preparando, eu vou me qualificar para entrar dentro dessa qualidade que o mercado exige. Então eu não quero ser olhado como uma forma de discriminação em si, capacitação. Eu sou uma pessoa capacitada. Sem provar o destino, o trabalhador não garante direitos e acidentes de trajeto. Os detalhes dessa decisão você acompanha agora com Sinara Álvares. O operador de máquina que sofreu um acidente de moto teve seu pedido de estabilidade negado pela justiça, isso porque ele não comprovou que o desastre aconteceu durante o percurso entre a fazenda onde trabalhava e a casa dele. Ele trabalhava em Mirassol do Oeste e contou que estava indo passar o final de semana em casa, na cidade de Rio Branco. O problema é que essa versão contada é diferente do que foi registrado no boletim de ocorrência. De acordo com o BO, ele mora em Campo Novo do Paracis e na ficha de atendimento do hospital onde o empregado foi atendido, diz que ele é morador de Lambari do Oeste. Sendo assim, ele não conseguiu comprovar que o acidente aconteceu no trajeto para casa. Então, a vara do trabalho de Mirassol do Oeste negou o pedido do trabalhador. Os acidentes que acontecem entre a casa e o trabalho e vice-versa são chamados de acidente de trajeto. Eles se equiparam aos acidentes de trabalho para fins previdenciários. Com isso, a vítima teria direito à estabilidade no emprego por 12 meses. Veja agora os principais fatos da Justiça do Trabalho em Mato Grosso no Giro da Semana. O uso indevido da imagem do trabalhador, obrigado a vestir uniformes com propagandas comerciais, sem a sua autorização ou sem receber por isso, é uma violação do direito à imagem e gera indenização. Quem se sentiu incomodado com isso e procurou a justiça foi o ex-motorista de caminhão do frigorífico da JBS de Barra do Garças e a primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, condenou a empresa a pagar R$ reais por danos morais como compensação. Confresa, que fica a 1.160 quilômetros de Cuiabá, está em primeiro lugar no ranking nacional de resgate de trabalhadores, em situação análoga à escravidão no país. Os dados são do Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil. Ao todo, 1.348 pessoas foram resgatadas durante operações no município nos últimos 15 anos. Em todo o país, foram mais de 44 mil. A maioria dos casos ainda está relacionada ao campo. Entre as principais atividades econômicas, a pecuária e o cultivo do café. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso ganhou pelo segundo ano consecutivo o Prêmio Conciliar é Legal, como o TRT que mais promoveu acordos entre as partes nos 12 meses que antecederam a Semana Nacional da Conciliação, realizada em novembro do ano passado. Em 2018, o índice de conciliação na Justiça do Trabalho Mato Grossense foi de 43,7%. Isso quer dizer que em cada 100 ações protocoladas no Estado, Cerca de 44 foram resolvidas de forma consensual, pelas próprias partes. E no Tome Nota de hoje, você confere 5 coisas sobre o trabalho do menor. A iniciação profissional é muito importante para o futuro das próximas gerações, mas você sabe quais são as condições necessárias para que um adolescente seja contratado? Então fique ligado em cinco coisas sobre o trabalho do menor. A legislação trabalhista considera menor a pessoa de 14 a 18 anos. Mas atenção, o adolescente menor de 16 anos só pode ser contratado na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. A aprendizagem é um contrato de trabalho especial de jovem entre 14 e 24 anos para formação técnico-profissional. Pessoas com deficiência têm condição diferenciada, podendo ser aprendizes sem idade limite. Mas para trabalhar como aprendiz, o adolescente precisa estar regularmente matriculado em instituição de ensino. E o contrato não pode ser superior a dois anos. O empregado estudante menor de 18 anos tem direito a marcar as férias no trabalho em compatibilidade com as férias escolares. É proibido ao menor de 18 anos o trabalho noturno, ou seja, entre 10 da noite e 5 da manhã. Além disso, ele também não pode trabalhar em locais considerados perigosos ou insalubres. É dever dos responsáveis legais de menores afastá-los de empregos que diminuam consideravelmente o seu tempo de estudo, reduzam um o tempo de repouso necessário à sua saúde e constituição física ou prejudique a sua educação moral. No próximo bloco, você vai saber mais sobre modelos de negócios e como as novas tecnologias modificam as relações de trabalho com a advogada e professora da Universidade de Brasília, Ana Frazão.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 Olá, hoje vamos falar de modelo de negócios e como as novas tecnologias modificam as possibilidades, inclusive trazendo novas questões nas relações de trabalho. Sobre isso, eu converso agora com a advogada e professora da Universidade de Brasília, Ana Frazão. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Doutora Ana, vamos começar falando então sobre a importância de escolher o um modelo apropriado de negócio para o empregador. É muito importante fazer essa escolha, porque a gente sempre diz que o modelo de negócios escolhido, ele diz respeito à organização da atividade a que o empresário irá se dedicar. E essa organização, ela envolve alocação de riscos, ela envolve eficiência e ela envolve a questão dos custos. Então, um bom empresário é aquele que consegue criar um modelo de negócios que seja eficiente e que leve, dentro do possível, a redução de custos. E é claro que os riscos que caracterizam a atividade do empresário precisam ser minimamente calculados, previstos, até para que ele possa internalizar esses custos dentro do próprio modelo de negócios. E quais são estes tipos? Quais são os tipos de modelos de negócios? na verdade são infinitos e hoje o que a gente percebe é que a atividade empresarial ela é cada vez mais fragmentada e pulverizada. Ou seja, durante muito tempo havia uma dicotomia muito precisa entre a empresa vista como organização, a partir de uma direção e de uma autoridade e as contratações no mercado vistas sob uma perspectiva de coordenação. O que a gente percebe é que hoje existem uma série de negócios que ficam no meio do caminho, ou seja, eles combinam de uma maneira muito eficiente tanto elementos da empresa como elementos também do mercado. Então, portanto, hoje o empresário tem à sua disposição uma série de arranjos. O que importa é realmente escolher um que seja adequado para a sua atividade e no qual ele possa prever minimamente os custos e controlar também os riscos que ele estiver assumindo. E como é que fica a questão do home office, por exemplo? O home office, ele, do ponto de vista da organização empresarial, ele pode ser visto como uma alternativa extremamente eficiente, porque a depender do trabalho, a depender do tempo de deslocamento que o empregado leva até a empresa, pode ser muito mais interessante que aquele empregado trabalhe em casa e a N formas de assegurar a produtividade, até mesmo o controle da atividade desse empregado, mesmo que à distância. Porém, há uma série de adaptações que talvez o direito do trabalho tenha que fazer até para saber o que é o tempo de trabalho, como se exerce esse poder diretivo do empregador considerando a distância. Então todas essas soluções elas precisam ser vistas com um certo cuidado. Como eu disse, do ponto de vista da organização empresarial isso é extremamente eficiente. Do ponto de vista do trabalhador e das suas perspectivas, aí isso é uma outra discussão e talvez ela tenha que ser vista no caso a caso. E o autônomo exclusivo? Autônomo exclusivo é um outro problema. Como eu disse, não é a minha especialidade o direito do trabalho. A minha especialidade é exatamente tentar entender esses arranjos do ponto de vista da empresa e do empresário. Então, do ponto de vista do empresário, pode ser extremamente interessante ter um trabalho autônomo exclusivo. Agora, em que medida essa relação de exclusividade não vai adulterar essa relação para, eventualmente, até mesmo levar a um trabalho subordinado. Então, aqui é um problema em que, muitas vezes, a organização empresarial ela tem o que a gente chama de atrito com o direito do trabalho. Nem sempre o que é eficiente, do ponto de vista empresarial, respeitará o direito do trabalho. E eu parto da premissa de que tem que haver sempre um diálogo entre essas duas áreas. Ou seja, não há eficiência que seja alcançada às custas da violação da legislação trabalhista. Esse é um ponto, para mim, muito importante. Então, se de fato as cortes trabalhistas entenderem que há um problema, então é o momento em que talvez essas questões de eficiência tenham que ser repensadas ou adaptadas para que elas possam de fato ser compatíveis com a legislação trabalhista. Doutor, e quando essa contratação de funcionários como pessoa jurídica ou como autônomo é usada para reduzir os custos? Isso é uma forma ilegal. É, veja, se a questão for só reduzir custos encobrindo relações, que na verdade são relações de emprego, não há dúvidas de que se trata realmente de uma ilegalidade. Esse é um ponto importante, ou seja, o empresário hoje, ele tem uma série de possibilidades de organizar o seu negócio. Com a internet, com as novas tecnologias, uma série de atividades que antes ele precisava internalizar na sua organização própria, hoje ele pode perfeitamente contratar. Então, não há ilicitude em querer, ao invés de ter um departamento específico na sua empresa tratando daquela atividade, simplesmente querer contratar uma outra pessoa jurídica ou mesmo um trabalhador autônomo. O problema é se utilizar desses recursos, que prioristicamente são lícitos, para encobrir relações que substancialmente são relações de emprego. Então, sem dúvida nenhuma, o resultado é a ilicitude, como você adiantou. E quais são os riscos, então, do empregador escolher um modelo de negócio errado? Inúmeros riscos. O principal é que, se de fato ele escolhe um modelo baseado em arranjos que não são lícitos. e quando eu digo isso, é, do ponto de vista da autonomia privada, ou seja, quando estamos falando de relações entre empresários, a margem para a decisão sobre esses arranjos ela é muito grande. Nós estamos diante de um terreno, por assim dizer, que é todo ele conduzido pela autonomia privada. Porém, ao lado dessas situações, há também aquelas áreas que eu chamo de regulação dura. Ou seja, são áreas que lidam com interesses difusos da mais alta relevância, como direito ambiental, como direito concorrencial. São áreas que lidam com direitos dos vulneráveis, como é o caso do direito do consumidor o direito do trabalho. Essas áreas elas são de regulação dura porque elas tratam de regras que são de observância obrigatória, ou seja, não está dentro daquela discricionariedade empresarial que o empresário supostamente tem, mas não se encontra dentro dessa discricionariedade, a possibilidade de violar diretamente essas regras, ele tem que obedecer essas regras. Então, portanto, quando ele escolhe um arranjo inadequado e que além de tudo implica uma violação, os custos serão muito altos, ele terá que suportar toda a responsabilidade daí decorrente. Se a gente analisar essa questão, inclusive numa perspectiva macro, fazendo uma conexão, por exemplo, com as discussões sobre corrupção, a gente vai ver que se a empresa se utiliza hoje de um arranjo inadequado e acaba possibilitando a prática de atos de corrupção, as sanções que ela pode sofrer são inúmeras e, em última análise, até mesmo o encerramento das suas atividades. Então, para além das responsabilizações civis, há hoje também uma série de sanções administrativas extremamente pesadas, e, no âmbito ambiental, até mesmo a responsabilização criminal da pessoa jurídica que descumpre também as normas ambientais. E como é que fica o papel das plataformas digitais nesse sentido? Essa pergunta é muito interessante, porque as plataformas elas têm revolucionado as nossas vidas, ou seja, não apenas a atividade econômica, mas também as interações sociais, as interações científicas. E elas vêm com um potencial muito rico, porque normalmente elas estão associadas a questões de disrupção e até de economia do compartilhamento. Mas quando a gente analisa com um pouco mais de cuidado, o que a gente percebe é que as plataformas digitais se prestam a múltiplas interações e é difícil dizer que todas elas estão conectadas, por exemplo, com economia do compartilhamento. Economia do compartilhamento foi algo pensado para ser uma cooperação entre pares, é o que se chama né, o peer-to-peer, -peer, normalmente a respeito de bens ociosos ou de serviços que poderiam ser trocados muitas vezes até mesmo sem nenhum interesse econômico, pelo menos diretamente. Quando a gente percebe hoje as grandes plataformas, nós vamos ver que há pelo menos três grandes tipos de interação. Há aquelas plataformas que dizem respeito a interações não econômicas, e normalmente, em relação a elas, não haverá maiores problemas do ponto de vista do direito do trabalho. Nós estamos falando realmente entre trocas, entre cidadãos, portanto, há todo esse contexto da economia peer-to-peer. -peer. Há também aquelas plataformas em que os cidadãos se encontram para interagir do ponto de vista econômico, mas a plataforma se limita a criar um ambiente virtual para que esses cidadãos interajam. Cidadãos ou empresas, enfim, quaisquer agentes. É muito interessante que, nesses casos, são os próprios agentes, portanto, os próprios usuários que têm autonomia para decidir se irão contratar, com quem contratar, como vão contratar, por quanto vão contratar. Portanto, eles exercem, de fato, essa autonomia. Então, normalmente, em situações assim, nós vamos ter um tipo de relação, que é a relação que aqueles agentes estabelecem com a plataforma, e outro tipo de interação, que é aquela interação que os agentes estabelecem entre si. E considerando a autonomia desses agentes, é muito provável que nas interações que esses cidadãos tenham entre si, essas interações sejam de natureza civil ou comercial, conforme o tipo de agente. Porém, as grandes plataformas, aquelas mais famosas, aquelas que têm feito mais parte da nossa vida, elas não se adequam a nenhum desses modelos mencionados. Elas são, na verdade, modelos de negócios em que toda a definição do contrato é orientada pela plataforma. Então, ela, claro, ela se propõe a fazer o um matching entre o que os economistas chamam de mercado de dois lados. Então, nós temos usuários de um lado, prestadores de serviço ou vendedores de mercadorias do outro. Isso, de certa forma, é uma função econômica que é atribuída a toda a plataforma. Mas vejam que, nesse caso, quando um usuário e um prestador de serviço se encontram, eles não estão propriamente tendo uma relação de autonomia, porque a plataforma que disciplina como eles vão contratar, como é a plataforma que precifica. Então vejam que aqui nós estamos diante de interações que são muito diferentes da ideia original de uma economia do compartilhamento. Nós temos grandes elementos para dizer que essas plataformas exercem sim direção empresarial sobre todos os aspectos da contratação. É por essa razão que não dá para afastar a possibilidade até mesmo de relações de trabalho conforme o caso. Porque se de fato existe uma relação de subordinação entre o prestador de serviço e a plataforma, me parece que aí seria o direito do trabalho que teria que ser aplicado. O que importa é dizer que diante da complexidade, da variedade dessas plataformas, é muito difícil fazer conclusões apriorísticas. É muito importante que se analise com cuidado os pressupostos de cada uma dessas plataformas. Mas já é muito importante, pelo menos, tentarmos dissociar num primeiro, é, é, numa primeira análise essa ideia de que toda plataforma é economia do compartilhamento. Na verdade, não é, e há vários autores que hoje se dedicam a dizer que não é e explicar as razões pelas quais isso não acontece. Doutora, nesse sentido, como é que fica então a regulação dos motoristas de aplicativo? Essa é uma boa pergunta, porque nessa, nesse tipo de plataforma talvez nós já tenhamos uma maior experiência. É uma situação desafiadora porque se nós formos analisar a relação entre o aplicativo e os motoristas, por um critério de subordinação muito tradicional, talvez a gente não consiga atender a esse critério. Porque, em tese, o motorista ele tem uma liberdade para escolher quando ele vai trabalhar. Hum. Embora, quando ele liga o aplicativo, essa liberdade acaba sendo extremamente reduzida. E... O que se diz é que todas essas plataformas possuem uma série de incentivos positivos e também negativos, que nós poderíamos traduzir como reprimendas e como sanções, para punir aqueles motoristas que não cumprem um determinado número de horas ou que, estando com os aplicativos ligados, não atendem a determinadas corridas. Ou seja, nós temos bons fundamentos para dizer que não há propriamente uma autonomia desse motorista. Outro aspecto que é extremamente exemplificativo é que não há relação direta entre o motorista e o usuário. Muitas vezes o motorista nem sabe o nome do usuário, assim como o usuário não sabe dados mais aprofundados do motorista. E, além de tudo, é a plataforma que precifica. E esse é um ponto extremamente importante. Porque é isso que caracteriza a atividade empresarial. É ao fim e ao cabo eu dizer como o serviço vai ser prestado e qual será o preço cobrado do consumidor final. Então vejam que é uma situação delicada, porque nós teremos vários argumentos para dizer que isso é uma atividade empresarial e que essas plataformas, ao contrário do que dizem, não são apenas serviços de tecnologia, elas são serviços de transporte, porque elas oferecem ao fim e ao cabo um serviço padronizado sob a marca delas, sob a direção e a lógica de autoridade delas e sob o modelo de precificação que é imposto por elas. Porém, Muitas vezes não estaremos diante daquela subordinação clássica, então é um desafio que o direito do trabalho, ao meu ver, tem que assumir e não é sem razão que os juízes nesse primeiro momento têm oscilado, alguns dizendo não há relação de emprego e outros dizendo há ah. e muitas vezes em ambos os casos com fundamentos equivocados, às vezes os que defendem que não há relação de emprego não levam em consideração uma série de aspectos de direção empresarial que acontecem ali e muitas vezes os que sustentam que é a relação de emprego também não analisam as sutilezas e a plasticidade do modelo, que envolve um grau de liberdade muito maior do que usualmente se atribui ao trabalhador subordinado. É mais um caso em que talvez o direito do trabalho precise ressignificar Alguns dos seus conceitos, como de subordinação, o que pode ser considerado subordinação num contexto tecnológico, mas eu diria que em várias situações que vemos aí, nós temos bons elementos para afirmar que sim, pode haver relação de emprego entre os motoristas e a plataforma. Doutora Ana, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigada. Até a próxima.